Paulinho? Ok. Vamos falar sobre o Paulinho. Cachorro, cadê o Paulinho? Tem notícias do Paulinho? Quando o Paulinho irá voltar a postar vídeos? Paulinho sumiu. Tenho saudades dele. Paulinho. Paulinho. Paulinho. Nesse vídeo, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Essa notícia ruim é aquela que nenhum de nós gostaria de dar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vem comigo que eu vou explicar tudo. Paulinho, rapaziada, cadê? O Paulinho. Não só eu. Felipe e Polex também não aguentam mais receber comentários nos vídeos perguntando daquele cara sorridente que há mais de um ano não posta vídeo no YouTube. Parou do nada, não avisou ninguém, nem eu mesmo. A notícia boa é que eu consegui jogar uma partida com ele e vocês irão assistir agora, porque eu sei que vocês estavam com saudade dele e eu também. Assim, eu joguei essa partida, mas eu já tava sem jogar com ele, sem trocar ideia no Discord com ele, mano, há muito, muito tempo. Porém, a notícia ruim, que ninguém gostaria de dar, nem mesmo ele deu pra ninguém, <risos> ele só parou. A notícia é que, mano, o Paulinho não. Vai voltar com o canal, rapaziada Ele tá trabalhando E tá trabalhando muito Ele trampa com a família dele Acorda cedo Dorme tarde Então, se é vídeo do Paulinho que vocês querem Sinto muito Não terão Mas, vídeo como o Paulinho Agora O jeito elétrico do cara continua o mesmo, mano É bizarro Bora ganhar, daqui, central Pulou, oh, oh, oh, oh. Ah, comeu Bombi. Cara, como que esse cara não morreu, mano? Gastão, mais um, mais um sacado sombra, sombra, sombra Vai, vai laranja Dois aqui, dois aqui, dois aqui, aqui. encosta só Tem ninguém nada, tem ninguém lá. Isso foi B, meu mano. Quer minha? Quer minha, Felipe? O cara não tem entendeu causa, a, a, a Calma, a... O cara não entendeu a CAL, véi. Rapaziada, só para explicar que a conta do Paulinho estava banida. Então ele jogou na conta de nosso amigo Perry. Então o Perry que aparece dentro do jogo, na verdade, é o Paulinho jogando. E a conta dele não estava banida por VAC, não. Estava banida de maneira temporária porque ele deu TK. Ou seja, ele atirou no amigo. É, vamos, vamos, vamos fazer a seguinte, ó. Compra o scout de Eagle aí. Felipe vai ao palácio com o Perry, com o Paulinho no caso. Se ficam no Shield lá. E o Luquinhas também. Eu e o Renato a gente vai pegar uma kill meio. Quando a gente chegar aqui o meio, vocês estouram o um palácio. Pegou uma é Indiguinha pra nós. Vambora, família. Pulou na janela, tá na direita. Caralho, mano. Peguei meio. Tem mais um ou não? É oh, aquele? Tá não, não, não. Não, não, meu é parceiro. É meu Deus. De... <risos> na direita, aqui não, é não, parceiro. Oh, Deus. É o scout de CT. Calma ah, ah, tá é aí, galera. Aqui, aqui, galera. Aqui, Tem bang, Felipe? CT. É o Paulo. Mano, ele me varou. Ele me varou, Tem meio. Vai direto. direito. Direita, direita. Direita, direita. Direita um pouquinho vai, vai pra direita Boa! Boa eu não sabia o que tava mais pra direita. Né? <risos> Porque a gente tem uma noção de jogo um é. pouco acima é. da sua. Que <risos> noção? Bora, bora, bora. Tem, tem, tem jogo, mano. Puxado, puxado embaixo, mano. Menos 52. Mata ele, o Ria. Tá liga, tá liga. Liga e já vai. Tem liga. Não, não é, tem é mais Sobre um, liga, Ria. liga, só liga, só liga. Sobe liga, sobe, tá sobe, sobe um, liga. Um, tá Pode vir, galera. Vem, Vem, L, L, L, L, L. Tá entrando B, Paulo. Ele tá buscou. Ele tá B, tenta segurar a pauta. areia, areia Felipe. Boa. O último tava tá buscou. Boa. Boa, Felipe, mano. Boa. Ah, ele não é um pela esquerda. Não sei se ele se mano. Que isso? O cara aí é dá vida, hein? Ó. Oh. Mano, que isso? Esse cara é muito bom. Vou smocar, a gente cai. Sério? Vou smocar, a gente cai, Lucas. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. O cara joga bem. Eu tenho já... um go-rio, um, eu um de Mais de um jogou, mais um jogou E aí, que... meu Deus Outro rato pra cá, né? tá Deixa tá eu smockar piu... ali, é. Lucas, pra gente cair que é ótimo Não era pra comprar, foi mal Pera aí Lux. Aí galho aqui... Vai, vai. Beleza, ver, de Meu Deus do céu, aí, cara, cara, essa tá, foi tá, cagada, né? sério Foi um prefire do caramba, mano Volta aqui, Lucas, morre mais não, avança mais Deus. não, volta aqui Volta Dá aqui, volta não? aqui <risos> Aonde que é? Então vamos lá, vamos indoar pela caverna aqui Vamos indoar pela caverna volta aqui Calma, calma, galera, calma, galera cara, vamos... Espera a gente entrar aqui É, deixa a gente jogar primeiro? Tá bom, não tem nada dentro da liga Vou matar o CT Deve ter um cara da areia, mano Aham. Uh vou -huh. avançar do palácio Esse, Esse cara gosto. tá estranho, Paulinho Acho fogo Fogo, fogo CT, CT. Caut de fogo matei. Clica, clica, clica Felipe, crava. Que eu tô mirando em cima da janela. Ué, ele te 2, matou varado? Dois CT, dois CT, CT. Matou na Smoke. Eu lugar não tem ver. Ver, Os dois são CT, eu acho, mano. Se tá fecha bem. aí, Lucas. Fecha aí, Lucas. Não tem como, viado. Vai comer, tá comer na esquerda. Ah, é, se não legião de comer pela esquerda. Uh! Vai pegar um skin paint. Galera, presta atenção. Esse, <risos> esse round aqui vai ser um Rush L. Smoke a passagem aí, Luquinhas. Ou não sabe? Eu smoke a passagem e Felipe esmoca ele na mão. Eu smoke a passagem e o Felipe esmoca ele na mão. Espera o smoke passagem pra ah. ver. Loucura então. Mais louco do que eu. Difícil, hein? Ah. <risos> Nós vamos falar sobre uma. É chamada Síndrome de Tourette. Cai o rato e outra janela. Matei o rato. Acho que não tem B, galera. Tem rato, tem rato, tem rato. Tem B em tem cima rato. do bagulho. Não, rato eu matei já, Felipe. Vai, como aí, que eu Paulo? Deixa o pai, Paulo. Tu pai. ideias. Tá pensando o que a gente quer. Tu nas ideias do Mais um B. Bombe, bombe, Vai, vai, vai. Onde, meu mano? Só o Lucas, tem só. Direita, Lucas, só direita aí. Na direita. Pode, pode ter vampar, pode linda. Vou fazer uma baguncinha aqui no meio. É, vou entrar liga quando eu falar já vocês entram lá. Fica na spray, Sim, tá eu, bom, voar, tá eu, lá, vou. eu vou, eu vou. É, Tô ligar é. entra, entra, entra, entra, entra. entra Tá molotado. Bora, bora, bora, bora. Mais um jungle. Porra, jungle 80, jungle 80, galera. Não, não é. Galera, que estamos dando cabecinha, sei mano. Sei. Ah, entra pra A, velho. Consegue dar cobertura aqui pra plantar? Tem hein? Sim, sim, pode ficar. 2 né? ah, CT, 2 CT agora. Boa. Puxou, puxou, puxou. Boa. O outro tá longe, acho. Fechei, fechei. Boa. Maravilha. É uma família, uma família. Opa, oh. e aí, Caio? Ô, Lucas, você não pode entrar caverna e morrer no meio, cara. É, eu morri no bomb sozinho. O né? jogou, o baú jogou, ele comeu pra... Como várias assim, várias. Mo... É, Você foi ia... morrer no meio, drop uma aí, Morria. Felipe. Morrer no meio, véio. Mano, você foi morrer lá pra jungle, cara. Entra... Ah, entrar e comer CT. Pro bom e é, pro bomb, eu... né? 5 CT, legal isso. Moleque, cala a boca e escuta. Você entendeu, velho? Não vem editar tá, não, Marca véio. aí, marca Se aí, marca aí. Tá não, mas você jogou mal agora. Que mal, velho, Jogou mas... ah, mal pra caralho, Jogou mal, no, nossa, jogou mal, admite, é céu, só mano. uma dica. Foi ruim demais? Eu, oh, oh, oh, oh, very bad, very bad, man. Very bad. O oh, cara entrou caverna e foi morrer na liga. <risos> <risos> mano, a B tá parecendo silenciosa, família. Eu vou entrar bem com o Felipe, então, vou pegar uma moçada. Posso estar com você? Posso estar com você? Aham. Vou lá mesmo, Felipe, que os caras estão aqui. sacadinha, pai. Vou CT, Renato, se você quiser aí desejar. Pode vagar, pode vagar, pai. Paulão. Ae, bebê, faz não, faz não, é o Hulk. É liga, liga, liga, liga. Mas liga, tipo. Maniga, liga, salve pra ela como é que tá lá no meio das ruas. Ó, oh, o Ria comendo caixa de fogo. Porra, Ria. Vou estourar a liga, galera. É Vem boa. comigo, o Paulo. Ah, ele! O Paulo joga bem esse jogo, sério. Acabou, ó, a gente tá malotomado aqui, calma aí. Morri, estou muito cego. Buguei uma, Renata. Tá lá, tá lá a janela, lá a janela. Nossa, tá bagado. Ó, oh, ó, oh. tem. Tem aqui, cara. <risos> <risos> Ajuda o Lucas. Aí o Lucas jogou bem esse round, o cara oh, tá segura, você tá ligado? Foi de propósito. Isso já japonês. <risos> eles estão oh, oh, trolando de complô, velho. Tô percebendo, jogando H1 e outro. 2 Outra, outra ah, volta fica aberta. Mano, cuidado da areia, Felipe. Cuidado da areia aí, Felipe. Tareia, tareia, tareia. É, é, é. acha fogo. O cara aqui. tem a voz do Paulinho, mano. Tem, véi. Ajuda, destacado. Menos 53. Sei lá. Tem jungle, Ria. Tem jungle aqui. Liga-se. Eu, eu, eu tô indo pra prato, tô indo pra tô indo pra, tô indo pra. Alp um jungle. jungle. Então eu vou fazer um barulho aqui pro. liga fica, fica pra aí, fica no chão. Ai, caralho, que susto. Menos <risos> 81, velho. Oh. Oh, Nó! Ó, viu, viu, viu. H1 Ah, aí foi que Matou o H1. Oh, oh, oh. mano, que liso <risos> bebê. Caralho, ele tá muito liso. Mano, ele tá um liso duro. <risos> Olha isso amassando, tio, no stream.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 Vai, vamos concentrar, galera, esse round aqui é importante, cara. Mato cinco... Lucas, você Vai. jogou errado. Ó, para, É É é é Entrou meio, A, galera, praguei. entrou A. Passando, passando, agora. Comeu. Entraguei meio. Caixa de fogo já. Matou ct ct ct, ct, CT, CT, CT, Toma. Você não pegou a hs ni significa... Não, também achei. Tem o default. Tem Vai, Nilba e o Rian tá matando ele. Nilba, Nilba, mata pulando oh. essa bosta. Nilba e o Rian tá matando oh. ele. Cara, você tá mil mi! Tá sem configuração. Ó, oh, que mentiroso. De Vai, vamos ganhar, aqui. galera. Isso é um que é importante, pai. Nossa, é dois que... cavernas loucas. Ela é gostosa, é. pai. Olifans. É. Ela é rica, pai. Olifans. Quer usar o lançamento do seu papau? Tem, tem, Tem, eu tem, tem, tem. tem, tem, tem, eu tem eu baguei. Eu já fiz, passou. Baguei também. você. Nada B, nada B, alemão. Que foto é essa, Felipe, mano? Nada B essa carta. Nada B essa Eu acho que eu resolvi essa passagens. Você tá me chamando? Peraí, peraí. Deixa nós dar o tomo decks. Tem dois aqui, cara. Ah, mano, o Gant tá muito bom, força. Me atou. Patineta, patineta. Mano, vai tomar. Ah, Ria, yeah, Lucas, tá ruim. Ah, Nada aqui, nada aqui. CT tem, CT tem, eu acho. Renato. Deixa eu jogar primeiro agora, guys, que eu tô com sua caverna. Gente, o Ria tá uma opção boa. CT. Voltália, voltália. Tem botar. outro CT. mas deu. Defusa, defusa, tá CT último. Felipe, defusa. Tem kit. Meu Deus. Vem, Felipe, vem Felipe, vem, Felipe, bem, Felipe. Bem, Felipe, bem, Felipe. Defesa. <risos> Ai! Vá pro map, mais um. Sabe, sub, caralho. Deu, Beautiful. deu? Yeah. Bang, fala, vira, vira, vira, vira, vira, fala, vira fallen. Tá cego, juro. Ah, que isso, Felipe. Essa bang do Felipe foi foda, mano. Ela Ele morou tá. pra caralho. <risos> não, matou nós dois. É um rato até agora, Grato. viu? Mano, mas é eu não entendi esse spray merda que eu dei. Ia, yeah, matou dois aí. Um. Que isso? Não, não. <risos> Tem um liga ainda. Oh. Que isso? Ai! Esse time é muito ruim. Caralho! O é muito ruim, né? Paulo, só fazer aquela bang pro Tetris quando eu pedi. Meio, meio, meio. Paulo e é. ria, é, é, é, Passa é, é, é, é. no L, passa no L, viado. Ah, eles sabem de MS. Ah, é, eles estão sabendo já. Vou jogar com Lucas, não. O Liga morreu. Temos... Passou, passou, passou. passou. Matei. Ae, need help. Vai ser merda. Passa B. Passa hum. um aqui. Falando 1x1, Felipe. Você tá morto. Você passou calma, Léo. Eu? É, o cara te matou. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus o quê? Eu morri pelo cara da janela, ma... enquanto eu tava matando então... do... Enquanto eu tava matando não, do mercado. eu matei outra do mercado. Paulo e Lucas B, mano, confia. O Renato pode jogar liga, deixa o Caverna, velho. Bora, bora, daqui não passa, daqui não passa, daqui não passa. Mano, acho que é passagem L de novo, hein. Smoke ou liga. Foi no B já, então. Pera, eu tô vendo. Tô gravado o L, L. Mas... tô de lado pra Caverna, velho. Passou assim, L não, caverna, não eu tem baixo. Tem é o... França. É B, tem um B. Vai Bzinha. Paulo jogou, meu velho! Jogou, jogou, meu velho! Essa B é minha. nossa! Cara, Essa B é, é nossa, cara. Paulo! Vai é de hoje! Você que tá ligado? Vai de Caramba! Tá ligado? Não, não! Vai de hoje! Os caras de hoje! Para de ser invejoso, Lucas! Só que você não fez um ace! Maravilha, galera! Que partidinha, hein, mano!